horas horas o que temos aqui uma pobre garotinha em defesa só estava pensando no meio ambiente e ela foi presa por esses brutamontes capitalistas industrialistas <risos> bom você deve lembrar da Gretchen Thundercats tá desse bebe aqui que a rede Gobels de desinformação teve que vir ao ar e falar que era uma montagem, uma fake news do gabinete do ódio para desmerecer a garotinha dos olhos de brilhantes de ouro. Oh, minha querida do céu, certo? Essa daqui é a realidade. Um meme, ele apenas revela aquilo que está contido. Aquilo que todo mundo está vendo, mas ninguém está comentando. Um meme dela comendo um café da manhã maravilhoso no seu trenzinho perante a crianças africanas morrendo de fome. Esse era o meme que a Globo chamou de mentira, que foi no um Fantástico mostrar a realidade para o povo brasileiro. É, vocês lembram da Gretchen Thundercats, né? Da de devorça aí da vista. Vamos ver o que aconteceu. A ativista, olha como a, a a mídia chama. Se você é de direita, você é o quê? Terrorista, vandalista, satanista, capitalista, industrialista. Agora, se você é de esquerda, aí você é um ativista. A ativista Greta, Greta Thundercats, né? Greta Thunberg, foi detida com outros ativistas, presos durante protestos contra a demolição de uma vila perto da cidade de será na Alemanha, nesta terça-feira, segundo a polícia do Paris. Oh, mas não existe democracia na Alemanha. Ela acabou. Oh, tadinha da Gretchen. <risos> Quando é no Brasil, crianças presas junto com seus avós, aí não é ativismo, são terroristas e não merecem direitos humanos. Claro, são crianças extremistas. Agora, quando é uma ativista de esquerda, você tem o um mundo inteiro noticiando, você tem todos os jornais, vai ser matéria em todos os cantos do mundo. A pobre garotinha, né? a Lisa Simpsons da vida real, que só estava preocupado com as árvores, enquanto as crianças da África passam fome. Essa é a realidade que vai continuar sendo, mas né? é ativista. A Thundercats... Foi detida enquanto protestava na mina de carvão a céu aberto de Garswell, dois a cerca de 9 quilômetros de Luderserado. Ela se sentou com um grupo de manifestantes perto da borda da mina, praticando aí atos incrivelmente demonocráticos, mas não é um ativismo. Então, é... que maravilhoso, lindo, que quem financiou isso aí, né? não? Não, para quem investigar uma coisa dessa, certo? Thundercats que se juntou aos manifestantes na sexta-feira, foi vista sentada sozinha em um grande ônibus da polícia depois de ter sido detida, disse uma testemunha da Reuters. Hum, é a Reuters que está aqui no Brasil também está muito interessado no que acontece aqui. Claro, eles querem saber como destruir a direita extremista, e o Brasil é um exemplo disso. Ah, tá bom, agora quando é sobre, novamente... A garotinha pobre ele tem uma testemunha que conta para o Reuters o que aconteceu e ele, claro, esqueceu que tinha um celular na mão em pleno 2023 e não tirou nenhuma foto disso, mas te, aconteceu, eu estava lá Reuters, eu vi, eu era o caminhão, beleza, tá bom, tá bom, tá bom. Um policial afirmou ao grupo de pessoas detidas que os agentes iriam levar os ativistas para uma verificação de identidade. Hum, mas que semelhante aqui, não é mesmo? Pô. A polícia da Alemanha afirmou que a Gretchen fazia parte de um grupo de ativistas que estava na borda da mina e que ela foi abordada e carregada pelos policiais para fora de uma região supostamente perigosa. Um dos ativistas chegou a pular na mina, de acordo com a polícia. Ah. O cara invadiu a mina, mas o que é isso? Não, isso daí não é uma invasão, não. Isso daí é um protesto de um grandioso ativista pelas árvores, pelo verde desse planeta, pelas girafinhas amestruadas da, da Amazônia. Ah. É incrível, mano. meu Deus do céu. Ai, não, não, não. O cara pulou na mina. Ainda não está claro o que acontecerá com a Thundercats, ou o grupo com o qual ela foi detida. Ou se o ativista que pulou na mina ficou ferido? Disse o porta-voz da polícia. Em um local já mais distante da borda da mina, Gretchen foi carregada por três policiais e segurada por um braço. Ela foi então escoltada de volta para as vans da polícia. Oh, tadinha! Tadinha! da cats! The thunderbags! sabe Deus! Olha, isso daqui é uma propaganda mundial. Isso daqui... Não é vai sair ali no cantinho da sua esquina, naquele jornalzinho, jornaleco de, do, do bairro, não. Isso aqui, como eu disse, vai sair em todos os lugares do planeta inteiro, em todos os jornais, em todos os idiomas. Onde tiver alguém falando alguma coisa, vai ter um jornalista safado colocando uma matéria da Great Thunderberg. E por que isso? Porque o ambientalismo é a próxima pauta, é a pauta mais importante. Nesse momento, tá difícil dividir continuar dividindo entre brancos e pretos. Ah, isso é tão século XX, século XIX. Ah, não. as história de homem e mulher hoje já não cola tanto, né? Com tantas mulheres ganhando mais que homens, tendo tantos direitos que são só para elas. Agora... Qual que será a próxima pauta? Não tá colando essa história LGBTQIA não. O que que temos aqui? Hum? Esse grupo da reunião do Bilderberg, dos homens mais poderosos do mundo. Qual que será a próxima pauta? Hum, hum, hum. Ah, já sei. O meio ambiente. Que sempre ali, desde que há política... Tem um grupo de ambientalistas, tem um grupo de pessoas que estão mais preocupadas com a mãe natureza, acima de qualquer outra história. Todos os grupos têm pessoas boas e pessoas más. Mas quando nós estamos falando de escala global, isso daqui vai ser usado contra nações, contra desenvolvimento de qualquer outra nação. Ah, e já tem sido utilizado. Ah, vocês estão emitindo muito carbono? Não, vamos acabar. Para que indústria, Brasil? Não, de se desenvolver? Não, deixa isso para a gente. Isso é muito chato. Criar chips de computador. Você não pensa nas girafinhas, cara? Você não pensa? Não, vamos continuar a fazenda. Vamos continuar agronegócio. Só que não. Essa história de, de, de agro que financia terrorismo tem que acabar. Vamos dividir essas fazendas com o povo brasileiro que é todo de vermelho e ninguém sabe quem financia. Mas, mas não tem nem a cor verde e amarela, mas beleza. E é assim que essa pauta de meio ambiente vem, vem sendo utilizada há tanto tempo, mas pode ter certeza só está aumentando. Essa daqui é a guria que vai representar a próxima geração. Quanto tempo ainda ela vai durar? Ela está novinha, cara. vai durar uns 100 anos a Gretchen Thunderbag. Do jeito que ela está comendo bem e se alimentando bem. Teremos ali a próxima pauta o tempo todo ser jogado na tua cara e as indústrias poluentes, os empresários malvadões, os industrialistas malvadões que querem apenas poluir a humanidade e destruir tudo e por causa de lucro. Que absurdo! Ninguém pensa nas girapeias. E é assim que a banca vai à frente. Né? Fora disso daqui. Por último... Já passamos aí das 400 rivas compradas, faltam 50 para você participar aí do Carnê do Enzo. Esquece esse do Carnê do Baú, velho, Carnê da, da Magazine Luiza, não. Aqui é, é o Carnê do Enzo, certo? Participe. Muito obrigado pelo seu apoio. Estamos rumo a 271 mil seguidores também, falta pouco. E até a próxima. Tchau, tchau.